Marcílio possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Cinética Química e Catálise pela Université Claude Bernard Lyon-I, na França. Entre as décadas de 70 e 90, trabalhou como engenheiro químico na Fundação de Ciência e Tecnologia, a Cientec, como gerente do Programa de Química Industrial e superintendente de fomento tecnológico. Na mesma época, foi professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Desde 1990, é professor do Departamento de Engenharia Química da URBS. Atualmente é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. Com experiências na área de engenharia química, ênfase em gasificação, combustão de carvão mineral, processamento de resíduos, cinética química e catálise heterogênea, atuando principalmente no tratamento térmico de resíduos sólidos industriais, na recuperação de cromo proveniente das cinzas, de incineração de resíduos do setor coureiro-calçadista, entre outros. Marcílio teve destacada atuação no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA, tanto em âmbito regional quanto nacional foi colaborador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, como coordenador do Comitê das Engenharias e como consultor da Diretoria Científica da entidade. Na esfera administrativa, desempenhou diversas funções na universidade, como chefe de departamento da Engenharia Química, coordenador do curso de pós-graduação, coordenador do curso de Especialização em Petroquímica, membro do Conselho Deliberativo e, posteriormente, diretor Doutor Presidente da Fundação Empresa Escola de Engenharia, a FEENGE, e também membro da Comissão de Pesquisa da E. Orientou 38 dissertações de mestrado, 18 teses de doutorado e supervisionou sete pós-doutorados publicou 68 artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais e teve 175 trabalhos publicados em anais de eventos. Em 2008, foi agraciado com o Diploma do Mérito do Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul. Foi contemplado também pela orientação de alunos no prêmio URGS Jovem Pesquisador em 2016 e em 2018. Ao longo dos anos como docente, muitas turmas de formandos o escolheram como seu paraninfo o professor homenageado, professor Nilson Romeu Marcílio, também foi vice-diretor entre 2004 e 2008 e, ao final do mandato do professor Alberto Tamanha, assumiu como diretor da Escola de Engenharia da URCS. Em sua carreira, também obteve dois registros de patentes depositadas no INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Atualmente, o professor Nilson mantém cooperação internacional com docentes da Universidade de Lille, na França, e da Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos. Professor Nilson, nós estamos muito, muito, muito honrados com a sua participação aqui no podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mariana, pelo convite. A satisfação é toda minha em participar desse podcast recordar um pouco, lembrar um pouco todos esses anos de vivência dentro da nossa centenária Escola de Engenharia. Realmente, durante toda a minha vida profissional, eu passei acho que os melhores momentos na escola. E isso realmente, eu acho que participar desse podcast, lembrar um pouco dessas situações que foram vivenciadas para mim é uma enorme satisfação e, como eu disse, queria agradecer o convite e dizer que é uma honra participar desse podcast. Professor Nilson, o senhor tem uma experiência profissional riquíssima e uma trajetória acadêmica brilhante, com uma produtividade realmente impressionante. E hoje nós vamos aproveitar toda essa vivência com o foco da nossa conversa, o no período que o senhor esteve como gestor da Escola de Engenharia e também, claro, os momentos marcantes vividos pelo senhor nesse ambiente, seja como estudante, como docente, como pesquisador. O seu relato irá contribuir para a preservação da história dessa importante instituição, que em agosto completará 125 anos de existência. Vamos lá? Pois não, Mariana. Como eu falei, eu vivi melhores momentos da minha vida profissional na Escola de Engenharia. E eu me lembro que também eu estive participando das comemorações do Centenário. Na época, o diretor da escola era o professor José Carlos Renneman. E a gente participou, então, de todas aquelas atividades preparativas para comemorar o Centenário. Eu, na época, não fazia muito tempo que eu tinha ingressado na escola. E o departamento ao qual eu pertenço, o Departamento de Engenharia Química, tradicionalmente, a maioria, a grande maioria dos professores eram em tempo parcial, não tinha professores com dedicação exclusiva. Era um curso que, praticamente, era oferecido no turno da noite. Não que existisse cursos diurnos e noturnos na época, mas como os professores, todos eles, a grande maioria, pelo que eu me lembro, acho que dois ou três só, que tinham dedicação exclusiva. Os outros trabalhavam em empresas, em órgãos públicos, e só vinham à noite para lecionar. Então, o departamento ele não tinha, assim, tradição de pesquisa, era simplesmente voltado para o ensino, formação de engenheiros químicos. E aí então não havia contratações, por isso que quando eu me formei eu sempre gostei dessas atividades de, de magistério e eu comecei a dar aula no Colégio Rosário logo que eu me formei. Dei dois anos de aula no Colégio Rosário porque naquela época foi criado ensino médio, aqueles cursos profissionalizantes. Então, o Colégio Rosário, ele criou o de técnico em química e aí eu ministrava duas disciplinas lá nesse curso profissionalizante. Inclusive, vários alunos que foram meus lá na época, depois fizeram vestibular para a engenharia química e eu os encontrei mais tarde na universidade. E em vista disso, então, como eu gostava de lecionar, aliás, antes de fazer o mestrado, eu já estava dando aula na PUC, Naquela época não havia uma exigência, como hoje em dia, de docentes terem mestrado e doutorado, mas eu, como já estava me candidatando ao mestrado, comecei a dar aula lá no PUC, mas era um curso de Química Industrial, era de Engenharia Química. Eles ainda não tinham criado o curso de Engenharia Química. Aí eu fiz o mestrado e quando eu voltei, então, eu ingressei no curso de Engenharia Química, que eles tinham criado lá na PUC, e fiquei durante 17 anos como professor da PUC, em tempo parcial. Eu, na época também eu trabalhava na Fundação de Ciência e Tecnologia. E depois eu fui, através da própria Cientec, eu fui fazer o doutorado. E quando eu voltei do doutorado, em 1989, no final de 1989, abriu um concurso na Engenharia Química da URGS né, para professor titular. E aí eu me inscrevi e ingressei como professor titular na Engenharia Química. Naquela época, os professores titulares, eles ingressavam na universidade através de concurso público. Não é que nem hoje em dia, que é uma promoção da carreira. Então, eu, eu entrei como professor titular e eu me lembro muito bem que, na época, existia a congregação da Escola de Engenharia, né? não era o conselho da escola. A congregação da Escola de Engenharia ela era formada pelos professores titulares da escola. E cada departamento tinha um determinado número de professores titulares. A engenharia química tinha dois professores titulares, a mecânica, acredito que dois ou três, a civil, talvez um pouco mais pelo tamanho né, do curso. Então, todos os professores titulares é que faziam parte da congregação. Como eu disse, não tinha ainda o conselho da escola. E, obviamente, a maioria das coisas administrativas passava pela congregação. E essas progressões funcionais eram sempre avaliadas pelos professores titulares da congregação. Então, eu lembro, perfeitamente que eu, o professor Brito e a professora Lourdes Miller, aposentada, nós formávamos o trio de avaliação das progressões funcionais. Então, tudo era em processo, na forma física, então, a gente sempre se reunia para avaliar artigos, avaliar participação dos docentes em atividades administrativas e assim por diante. E depois disso, eu a me envolver cada vez mais no departamento. Nós, em 1995, a gente iniciou o curso de pós-graduação, que até então não existia nenhum curso Pós-graduação de engenharia química no estado. Os engenheiros que quisessem fazer mestrado têm que se deslocar para o Rio, São Paulo. Com recursos da FAPERC, nós montamos o nosso curso de pós-graduação. Eu fui o coordenador do curso, né? época nós contávamos com só três doutores, eu e mais dois colegas em Engenharia Química. Lógico, para a criação de um curso de mestrado, a gente tem que ter um número mínimo de professores. Então, a gente convidou alguns professores da Engenharia Mecânica, da Química e materiais para fazerem parte do nosso corpo docente. E aí o curso foi crescendo e tal. Hoje em dia é considerado um curso de excelência, conceito 6, junto a cá. Mas eu participei em toda essa criação desse mestrado inicialmente. Hoje em dia temos doutorado. E também, durante essa minha trajetória aí pela escola, como bem disse, Mariana, eu fui conselheiro do CREA durante muito tempo e na ocasião eu representava a Escola de Engenharia, porque o CREA ele é formado os seus conselheiros, eles provêm de associações, provêm de sindicatos, provêm de universidades e cada universidade é o direito a ter um representante a cada modalidade. Então, por exemplo, a modalidade das engenharias tem um representante, a modalidade das agronomias tem um representante. Só que infelizmente já faz algum tempo que a escola não tem mais representante no tal CREA, porque tem um processo todo que tem que ser feito e eu acho que a escola não entrou com essa documentação e não vou dizer que perdeu a vaga, a vaga ainda existe, mas não temos nenhum ocupante junto ao Crea representando a Escola de Engenharia da UU, e eu acho que é uma grande pena, eu acho que é uma das principais escolas de engenharia aqui do Estado e nós não temos representantes. A PUC tem, a Universidade de Santa Maria tem, Pelotas tem, então talvez seja o momento da gente negociar com a direção e nós tenhamos um representante lá junto ao Crea, afinal de conta, a gente sabe que não adianta a gente formar um profissional em engenharia, mas se ele não for credenciado junto ao órgão, CREA, ele não pode exercer a profissão. Então, nós dependemos do CREA. Isso é a lei, não é a gente que estabeleceu isso. Cada engenheiro formado tem que estar inscrito no CREA. E eu acho que é muito importante que nós tenhamos um representante lá no conselho. Estrategicamente até pela própria dimensão da escola e pela quantidade de profissionais que a escola nutre o mercado a cada ano, não é, professor? É estratégico realmente seria extremamente importante, interessante retomar essa posição dentro do CREA. É, como eu comentei Mariana, eu acho que a importância que a escola tem no Estado, na escola centenária, dito que a mais antiga que tenhamos aqui no Estado, é uma pena que a gente não tenha representante lá porque o credenciamento de cursos, as atribuições que são dadas aos profissionais que se formam, tudo é dado pelo CREA, então é super importante que a gente participe desse órgão, né? queira ou não queira, a gente a gente tem que passar né, pelas instâncias do CREA para habilitar os nossos cursos e também que os nossos diplomados eles têm habilitação para exercer a profissão. Eu participei do CREA durante vários anos, duas ou três gestões eu participei do CREA, e aí, quando terminou meu mandato, depois disso, não tivemos mais representantes lá. A engenharia, né? os outros cursos eu acredito que ainda tem. A agronomia deve ter o representante da URCS aí. Eu sempre me envolvi assim, em várias questões administrativas da escola, como tu bem mencionaste. Aí, né? registrado no currículo. E eu acho que é uma vivência assim muito rica porque também não adianta a gente querer dar as aulas, participar da formação acadêmica, mas tem que vivenciar o conjunto que o próprio nome já diz. É uma universidade. Então, ela atua não só na área do ensino, mas na área da pesquisa e na área da extensão. Então, eu acho que é muito importante que a gente participe até para valorizar e realmente saber da importância do que cada ramo desses representa para a nossa sociedade. Professor, o senhor, o senhor nos deu, nesse momento, uma série de informações relevantes, até de cunho histórico, para compor ali a trajetória da própria escola, enquanto instituição. Mas eu gostaria agora de resgatar uma informação que o senhor nos deu. Na nossa conversa prévia, antes de iniciarmos essa gravação, o seu relato a respeito do primeiro contato que o senhor teve, antes de se tornar até estudante da escola, quando o senhor veio lá do interior do Rio Grande do Sul e teve contato com o prédio centenário. Conte para nós, por favor. É, como eu estava dizendo, Mariana, eu fiz o curso secundário no colégio público, colégio estadual, em Caxias do Sul. E, na época, as divisões não são como hoje em dia. Na época, tinha o ginásio. Aliás, primeiro tinha o primário, que eram cinco anos, ginásio, que eram quatro anos, e depois o que se chama de segundo grau, hoje em dia, na época, ele era subdividido em científico normal, que a maioria eram as moças que geralmente cursavam normal, que eram para ser professoras do primário. E, então, esse segundo grau, na época, como eu disse, ele era dividido em científico e normal. E o científico se subdividia em técnico, que era o um pessoal mais para a área das engenharias e o científico médico, que era o pessoal que ia mais para a área das ciências da saúde, o pessoal da medicina, odontologia, farmácia. Então as disciplinas que eram dadas no segundo grau não eram iguais para todo mundo. Eu me lembro que os três anos que compunham o segundo grau, só um ano eu tive biologia e os outros anos eram intensivos em matemática, física e química. Era uma preparação para quem quisesse seguir uma carreira mais científica, a área das exatas. E o contrário também era o pessoal que ia para a área da saúde. Então eles tinham muita biologia e quase nada de matemática. Era tudo concentrado bem, na biologia e na química e na física. Então eu em Caxias eu tinha universidade pública, óbvio, só tinha aqui em Porto Alegre. E aí eu vim me inscrever. E eu me lembro perfeitamente que a inscrição era feita presencialmente prédio centenário. E eu me lembro que eu peguei uma carona com um colega meu lá que o tio dele era motorista de caminhão e nós pegamos uma carona de caminhão para vir até Porto Alegre fazer a inscrição vestibular. A gente, lá do interior Chegava na grande cidade, meio perdido Mas eu sei que a gente achou o prédio centenário ali, Fez a inscrição no segundo andar E no final da tarde nós voltamos O vestibular, eu, quando eu vim fazer Ele também era vestibular Ele era específico era, Se fazia o vestibular só para engenharia Ou só para o direito Ou só para a medicina Não era um vestibular único que nem hoje em dia E O vestibular da engenharia Pelo menos a turma que eu estava Nós fizemos na cúpula da engenharia mecânica então, era em pleno verão, era fevereiro de 1969, e era um calor infernal em Porto Alegre. Eu lembro que a gente já levantava de manhã às 6 horas para se preparar para ir fazer o vestibular, já estava suando tanto calor. E na cúpula da engenharia mecânica não tinha ventilador, não tinha nem ar-condicionado, nem, nem pensar. E como aquela cúpula ela tem as janelas elevadas, então a circulação de ar era muito precária. Então foi realmente, assim uns dias de vestibular, massacrantes. Viu? Não pelo vestibular em si, mas pelo calor que fazia em Porto Alegre e pela sala onde nós estávamos fazendo vestibular. Também eu lembro que em detalhes só do vestibular, tinha as provas, obviamente, de matemática, física, química e tal, mas tinha uma prova específica de desenho. E eu me lembro perfeitamente que na mesa da frente lá, foi colocado um vaso de cerâmica lá, e a gente tinha que desenhar o vaso e fazer a sombra do vaso, para ter noção de perspectiva. Então são detalhes assim, que hoje em dia o pessoal nem imagina do que era o vestibular na época. Pois lógico, quando a gente foi aprovado, aí tinha que usar o chapéu dos que ingressavam na universidade e o chapéu dos bichos da engenharia, eu acho que ainda tenho em casa, tem que procurar, mas eu com certeza eu tenho ainda. Era um bico de um pica-pau, não me lembro que era o símbolo da engenharia, era o pica-pau. Então o chapéu era azul, uma pena amarela bem grande do lado, e a gente desfilava com muito orgulho pela cidade com aquele chapéu. Lógico, que a cabeça estava raspada, a gente... Como eu falei antes, a gente foi fazer a matrícula também ali no Prédio Centenário, no primeiro andar. Tinha fichinhas para cada disciplina, então cada aluno que se matriculava naquela disciplina era feito um risquinho até preencher todo o número de alunos de cada turma. E era assim: era um sufoco, porque o um saguão ali do segundo andar tinha um quadro negro ali, com um giz, que eles iam colocando as turmas que tinham sido esgotadas, os alunos já tinham preenchido. Então a gente fazia um, assim, uma programação das disciplinas que a gente queria cinco minutos antes de fazer a matrícula, uma delas já estava preenchida, então tinha que mudar toda a programação. Então era um sufoco, assim, fazer as matrículas, tudo umas fichas, assim, de cada turma e que iam sendo anotadas ali os alunos que já tinham solicitado matrícula para aquela turma e aquele horário. Então foram, assim, alguns momentos que a gente vivenciou no início do curso e que eu guardo, assim, com a lembrança muito carinhosa, porque resultou no amadurecimento da vida acadêmica. Naquela época também não tinha o Campus do Vale, então todas as disciplinas eram oferecidas aqui no centro. Então, física, química, matemática, tudo era oferecido aqui no Campus do Centro. Na época também, eu acho que o pessoal que cursou engenharia naqueles anos lá né, lembra muito bem do famoso Bar da Filosofia. Que é ali onde tem, o, hoje em dia, o Bar do Seu Antônio, que ali era o ponto do encontro. Então, sempre, ah, tem um pequeno intervalo entre as aulas, ah, vamos lá no Bar da Filosofia, não um café. Porque não tinha outros locais, assim, que os alunos pudessem encontrar. Então, ali no Campo Centro, basicamente, era só o Bar do Seu Antônio, que na época se chamava Bar da Filosofia. O nome é... do bar mudou, mas a frequência ali e o espírito, acho que permaneceram, o que permanece. professor. Que saudade de poder frequentar. Eu sinto saudades nesse momento. É, porque a filosofia era naquele prédio ali, viu, Mariana? Então, por isso que era o bar da filosofia. Era uma referência. Todo mundo tinha de se encontrar ali no Parque de Filosofia. Professor Nilson, quem diria que aquele garoto que chegou de Caxias do Sul, vindo de carona, de caminhão, venha depois, depois de toda uma trajetória, se tornar vice-diretor da escola e, posteriormente, é também diretor? Gostaria que o senhor relatasse um pouco como foi essa ocasião que motivou o senhor a concorrer juntamente com o professor Alberto Tamanha, naquela ocasião, para a diretoria da escola de Engenharia. Em que circunstância se deu a sua trajetória entre vice-diretor para assumir um período como diretor? Porque para algumas pessoas isso não é uma informação que se tenha tão fácil. Você poderia aproveitar agora essa ocasião para para nos contar? Na época em que o professor Tamanha concorreu à missão da escola, uhum. também na ocasião o professor Bergman também concorreu. Então tinha duas chapas, o Tamanha e o professor Bergman. E aí eles, tanto o professor Tamanha quanto o professor Bergman, me convidaram para ser vice de suas chapas. E aí o pessoal da engenharia química sempre fica incentivando, ah, não, acho que a engenharia química tem que participar porque professores, assim, às vezes não querem se envolver muito com atividades administrativas. E aí a gente também vai um pouco no embalo e pensando um pouco no departamento, pensando em fazer com que o departamento tenha um reconhecimento. Bem que sempre teve, mas assim, teve ocasiões no passado aí que eu acho que os professores, talvez, da engenharia química eram mais atuantes nessa questão administrativa. Tanto é que nós tivemos o professor Franklin Gross, que já é falecido, obviamente, mas foi um dos diretores da escola de engenharia ele era professor de engenharia aqui E aí eu aceitei o convite, e depois aí tinha que optar entre a engenharia mecânica, ali o professor Tamanha e o professor Vergo, materiais. Mas como a gente tinha assim um relacionamento bastante bom com o pessoal da engenharia mecânica, então eu optei por participar junto com o professor Tamanha na eleição. E, obviamente, a gente passou por um período todo aí de transição, houve, na época, a reforma do prédio centenário, e aí nós também mudamos para a engenharia nova, ali pelo sexto, sétimo andar, então, foi uma época assim que a gente conseguiu manter um contato um pouco maior com os departamentos que estavam presentes aqui no centro. E eu acho que um dos grandes problemas da escola sempre assim, é tamanho que a gente conseguia manter um contato frequente com todos os departamentos. Então, obviamente, quem está mais longe acaba sendo prejudicado com é o pessoal que está no campus cruzado. Então, o pessoal da Minas, metalurgia e materiais, a gente tinha contato ali ao campus, né? mas não é a mesma frequência de contato que a gente sempre manteve com o pessoal aqui do centro. Então, eu acho que o período que a gente transferiu ali para a Engenharia Nova também serviu para esse conhecimento. E, obviamente, que fazia necessário né, formar a escola, ali o prédio centenário. E como eu comentei na nossa conversa prévia, Maria, o prédio estava muito degradado. Corria sérios riscos para quem frequentava ali o prédio. Inclusive, tinha as catacumbas ali, onde o pessoal, principalmente organizados pelos alunos do CUE, costumava organizar festas ali nas catacumbas, que era o térreo. Mas esse térreo, ele tinha um pé direito muito baixo. Hoje em dia, ele, foi feita uma escavação para aumentar o pé direito, o térreo, mas na época não. Se alguém levantasse a mão, podia encostar na fiação elétrica que percorria o teto ali não sem proteção nenhuma. Então corria sérios riscos. Eu me lembro que daí foi interditado, obviamente, todo o térreo ali. E a escola já tinha se transferido, a direção já tinha se transferido. E eu me lembro que eu acho que o professor Tamanha estava de férias numa ocasião. E o pessoal da segurança ligou aqui para minha casa, eu acho que era umas... Uma da manhã de um sábado, dizendo que os alunos tinham invadido um o térreo, as catacumbas, como se chamava, tinham invadido e estavam fazendo uma festa. Eles queriam saber o que a direção pensava, se ia chamar a brigada para retirar os alunos ou não. Eles disse, não, espera que eu vou até aí ver o que está acontecendo. Tinha uma multidão ali naquela praça argentina, naquela festa, parecia assim um evento de alguma comemoração. Mas é que os alunos, quando eles conseguem se organizar muito bem, lógico não eram só alunos da engenharia, porque nessas festas participam de um local ali que tem acesso fácil. Então participa muita gente que às vezes nem são alunos da escola. O pessoal, para conseguir recursos, eles vendiam cerveja. Né? Então tinha muita bebida nessas férias. O pessoal já tinha bebido bastante. Eu cheguei lá e tentei localizar que o pessoal tinha organizado. E aí eu conversei com eles, expliquei a situação, que ali não era questão que a direção quisessem interditar o local, mas é o risco que aquilo representava para os frequentadores. O pessoal da segurança já tinha chamado a brigada, estavam ali, mas também não tinha tomado atitude nenhuma. Daí eu solicitei para eles, olha, não, vamos falar com os alunos, pedir para eles compreenderem a situação, e se a polícia toma alguma atitude ali, a brigada toma alguma atitude, no um outro dia sai na imprensa né? e aí a repercussão é muito negativa. Então a gente conseguiu conversar com os alunos ali, explicou para eles que o problema todo era de segurança e aí eles se acalmaram, prometeram que iam ficar ali mais uma hora, a segurança da ufrgs ficou ali vigiando, mas não houve problema nenhum. Mas são fatos assim que a gente tem que estar atento. Então, são momentos assim que a gente vivenciou na escola, Mariana, aqui, que né, a gente sempre guarda assim, com bastante carinho. Se resolveu impasse na diplomacia, é a melhor forma, professor. E só retomando um pouco a pergunta que tu havias me feito anteriormente, o professor Tamanha ele foi convidado no da nossa gestão, assumia a superintendente de infraestrutura, para infra, assumir a sua infra ele tinha que largar o cargo de diretor da escola. Então foi por isso que eu assumi a direção da escola. Foi um período curto, acho que quatro meses, se não me engano, mas foi em virtude do fato do professor Tamanha ter sido convidado para ser o superintendente de infraestrutura. Mas também foi um momento assim, uma vivência bem interessante, e aí a gente tem um contato maior com todos os chefes de departamento, tem aquelas reuniões do conselho, tem as demandas que surgem, tem as queixas frequentes e comuns da escola, que é falta de espaço físico que é falta de pessoal, falta de porteiro, então ainda estava naquela época de transição entre contratar serviços terceirizados e o pessoal efetivo da universidade, conhecia algum porteiro, tinha aqui fazer malabarismo para poder que as portarias ficassem abertas, não tinha ainda pessoal terceirizado e tinha que contar com os funcionários, A maioria já estavam no final de carreira se aposentando, não havia recursos para reposição de novos funcionários, sempre era todo dia assim quebrar o galho, como se diz, de algum problema que surgia. Professor, e como era o seu dia a dia dentro da escola nesse período todo da gestão? Eu mantive sempre o meu gabinete lá na química, eu participava, eu estava meio turno na engenharia química e meio turno na engenharia nova, e aí tinha uma sala que eu também ocupava e ocupava uma outra do lado e a faria de luz. Que era a secretária, ocupava uma sala ali no meio das duas. Então ali a gente, lógico, sempre estava em reunião com os chefes do departamento, tentando solucionar os problemas, as demandas dos departamentos. Todo dia sempre tinha demanda. Às vezes não é só falta de pessoal, de apoio, pessoal administrativo, mas são problemas também decorrentes do comportamento dos funcionários. São funcionários que eventualmente ficavam dois, três dias sem comparecer ao trabalho, depois não davam nenhuma justificativa razoável. Então, que procedimento, tomar, o que fazer, conversar com funcionário. E, lógico, cada pessoa tem, tem seus problemas e a gente, às vezes, não sabe o que se passa na vida de cada um. Então, não adianta também querer tomar medidas sem ouvir as pessoas. A gente também sempre estava envolvido muito com isso. Dentro das demandas normais, falta de espaço, falta de funcionários, tinha também esse problema do comportamento dos funcionários na universidade. Também participei de muitas comissões de sindicância, perdi a conta de quantas. Interessante a gente vi as pessoas, vi os relatos, participei de comissões, por exemplo, de trote dos alunos, foi do CV, organizaram um trote e deram criolina para os alunos tomarem. Lógico, teve gente que passou muito mal, foi para um socorro, mas aí tem que depois abrir uma sindicância, né? saber quem foi, as punições, ouvir um lado, ouvir o outro, furtos que ocorriam na escola, sindicâncias que a gente participava, então foram várias e várias atividades Mariana que eu participei aí na vida da escola. Professor, tomando a questão da estrutura da escola nesse período. O senhor comentou a respeito da reforma do prédio centenário. Que lembranças mais detalhadas o senhor tem desse momento, dessa mudança? Como foi decidido em que momento fazer essa mudança e esvaziar o prédio centenário para iniciar uma restauração e como foi essa adaptação dessa estrutura toda no prédio da engenharia nova? Na época tinha o setor de patrimônio, então tinha verbas que vinham exclusivamente para a recuperação de prédios. Eu acho que tinha encaminhado ao MEC e pedido para restaurar os prédios antigos. A engenharia recebeu verba para a recuperação do prédio centenário. E essas verbas elas têm que ser gastas num determinado período, não tem que devolver. Aí a escola foi contemplada com esse recurso e, justamente, Tínhamos um prazo para desocupar ali o de centenário e começar, então, a gastar os recursos né, para fazer a forma pretendida. Então, em virtude disso, é que se decidiu realmente qual o local que a licitação poderia se mudar, provisoriamente, funcionamento da direção. Na época, a gente imaginava, talvez, uns dois anos, nem demorou, acho que me lembro quanto, mas acho que foi quase dez anos. Então, foi muito longa a reforma. O problema da reforma foi que, esse tempo todo, tem que haver uma licitação, a empresa vencedora, começar a obra. E as empresas, sem bem certeza, mas acho que foram 13 empresas, se não me engano, e participaram da reforma. Então elas se habilitavam na licitação, ganhavam na concorrência, mas não tinha infraestrutura para enfrentar qualquer variação de preço de material, mercado, coisa assim. Então elas iam à falência, fechavam. E depois para reabrir o processo todo é demorado. Tem que ter um prazo, não sei de quantos meses lá para licitação. Depois tem que julgar, tem que o vencedor tem que ser um prazo para ver se não há contestação. Então esses prazos assim, cada vez que tinha uma licitação demorava, no mínimo seis meses. E por isso, então, que demorou muito também essa reforma. A mudança foi devido à verba que existia, vinda do MEC para a reforma do prédio. E, eu, por outro lado, a gente não imaginava que ia demorar tanto tempo assim. As empresas que ganhavam as licitações não tinham infraestrutura adequada para suportar essas variações de mercado e de, sobra, de, reais de construção e assim por diante. É, professor, ainda nessa linha de resgate de informações importantes na história da escola de engenharia, o senhor participou também da a fundação da fege como que se deu, em que momento isso aconteceu e quais eram os principais desafios para essa nova fundação nesse momento? É, como também eu comentei contigo, Mariana, foi na gestão do professor Jarvas Militicki, a criação da FENG. Na época, tinha na escola tinha a, a Fundação Ruiz Engler ela estava vinculada à Engenharia de Minas. Não era uma fundação da Escola de Engenharia, era uma fundação do Departamento de Engenharia de Minas. E aí o professor Jarbas desejava criar uma fundação da escola. Tinha grandes projetos que tramitavam e que eram executados por professores da escola, projetos com a Petrobras, traziam e ainda trazem recursos significativos através das taxas da escola. O professor Jarbas queria que a escola tivesse a sua fundação. E ele na época convidou o pessoal da Fundação Luiz Engler para que fosse transformada a fundação do Departamento de Engenharia de Minas fosse transformada para a fundação da escola de engenharia só que o pessoal da engenharia de Minas não aceitou e daí então foi decidido criar a FENG, a fundação da escola, fundação empresa a escola de engenharia e aí houve a participação eu me lembro de alguns profissionais de iniciativa privada que participaram do conselho fiscal quando foi criada no conselho de administração e tal. A fundação ela começou a funcionar no prédio centenário, antes da reforma, obviamente. Isso tinha nada. Então o professor Jarbas nos cedeu uma mesa, uma cadeira lá, e a gente funcionava numa salinha ali ao lado da secretaria, onde tem a sala da Maria de Luz. e A gente tinha que elaborar estatutos, tramitar toda a papelada junto à universidade, credenciar junto ao MEC para que fosse uma fundação da universidade. Então tudo isso é, envolve muito. O professor Bressani, da engenharia civil, foi alguém que realmente colaborou muito em relação da FEENG. E eu também fazia parte desse grupo. Depois, aí quando ela foi criada, oficializada, eu fui convidado a ser o primeiro presidente. Óbvio, não tinha experiência nenhuma. Óbvio que a gente não tinha infraestrutura nenhuma, mas aos poucos a gente foi conseguindo administrar determinados projetos. Era de pequeno porte no início, mas pelo menos as taxas que entravam para a fundação, a gente conseguiu pagar uma secretária. Aí ela mantinha os contatos, mantinha todo esse relacionamento com os bancos pegar extrato, de pegar talão de cheque, mas no início era tudo a gente que tinha que fazer, viu Maria? tinha quem fizesse. Então, como a fundação era nova, a gente tinha que se virar para tocar ela para frente. E foi algo que deu certo. E hoje em dia a escola tem a sua própria fundação. Professor, agora eu te convido um pouco a um momento de reflexão. Na sua opinião, qual o papel da escola de engenharia perante a sociedade gaúcha no passado e atualmente? Bem, o papel dela eu acho que sempre foi assim de formar recursos humanos. E óbvio que esse aí é um dos pilares e seria a arte de ensino Sim. E os momentos gratificantes também, para mim, foram muito, muito significativo foi presidir as várias solenidades de formatura da Escola de Engenharia. Não lembro quantas no total, mas com certeza mais de 20 formaturas eu presidi nesse meio tempo. Obviamente, cada semestre são várias formaturas, uma única, cada curso tem a sua formatura. Só um pequeno parênteses, isso também é diferente da época que eu me formei, viu, Mariana? Porque quando eu me formei, a formatura era a única da Engenharia. E aí, tu imagina, hoje em dia, se um curso de Engenharia Civil, hoje em dia, já lota o Salão de Arte, imagina naquela época, todos os cursos de engenharia tendo executados no mesmo dia no salão de artes. O vovarel que não dava redenção ali os arredores. Lógico, ninguém encontrava ninguém no final da solenidade. Não era que nem hoje em dia, que cada aluno, os alunos vão lá, se abraçam, tem aquele momento de entrega do diploma, do juramento e tal. Quando eu me bem era uma fila indiana. Ia lendo um nome atrás do outro e era uma fila indiana que subia lá no palco, cada um pegava o seu canudo e descia. As solenidades hoje em dia, elas têm um significado muito especial. Eu acho que é um momento que a escola, ela consegue, eu acho que ela cumpre o seu papel de entregar para a sociedade esses engenheiros novos, a gente sempre espera que eles possam exercer o seu papel junto à sociedade, o papel de cidadania junto à sociedade, que esse é um dos momentos gratificantes que a gente vive, que né? é esse papel dos recursos humanos. E é óbvio né, que hoje em dia também a escola se abriu muito para essa questão de pesquisa e de extensão então tem projetos muito importantes aí, a gente sabe que a escola participa, projetos hoje em dia também muitos voltados para a questão da covid também proteção também hospitalares assim por diante a parte da engenharia de materiais muitos novos materiais usados na área da medicina passa aí pelas pesquisas da escola parte ambiental então tem assim uma, uma contribuição acho que muito importante da escola em várias áreas o papel primordial é formar recursos humanos como eu disse isso tudo fica assim concretizado no momento da formação a gente se sente orgulhoso de ver que o papel do docente está sendo refletido ali naqueles novos profissionais e que tiveram a sua formação devido à nossa escola, através aos professores da nossa escola. E nessas outras áreas, como eu disse, eu acho que cada vez mais a escola tem sido atuante e ela tem, eu acho, cumprido o seu papel, assim, nesses três eixos, ensino, pesquisa e extensão. Extensão, acho que a escola faz um pouco menos. Tem outras unidades da universidade que eu acho que, que talvez atuam bem mais do que a nossa escola nessa área de extensão. Nem por isso a escola deixa de fazer extensão também. Quem dirige a escola e para quem... Passou um período ali, direção, vivenciando todos esses momentos. Professor, o senhor enumerou algumas descobertas científicas ou desenvolvimento de tecnologia recente nesse período da pandemia produzidos pela escola. Mas o senhor se lembra mais do passado, algum momento que teve alguma descoberta que ficou marcado na sua memória, que foi algo significativo no passado? A minha área de atuação, é mais a área química, a gente sempre tem procurado assim tentar solucionar problemas ou mitigar problemas que preocupam a sociedade. Então, por exemplo, a gente atuou bastante nessa questão de resíduos sólidos. O que fazer com esses resíduos sólidos? Pela legislação, se é um resíduo perigoso, o gerador do resíduo, por exemplo, se é uma empresa que gerou aquele resíduo, ela é responsável pelo resto da vida. Não importa se a empresa fechou ou foi à falência, os herdeiros continuam sendo os responsáveis. Por aquele passivo. Na minha área, a gente sempre procurou assim atuar um pouco nesse ramo. 15, 20 anos atrás, a gente começou a se preocupar muito com o problema do resíduo do setor coreiro calçadista, que é um setor muito forte aqui no estado. E esses resíduos que eles geram quando produzem um calçado, por exemplo, as aparas de couro, quando estão curtindo uma pele, então, tudo isso gera resíduos e esses resíduos eram sempre colocados em aterros. Só que esses aterros, na verdade, é uma vala que se abre solo e essa vala é recoberta com uma geomembrana que se chama, que é um polímero grosso e impede com que o chorume, aquele líquido que sai do resíduo, penetre no solo e contamine o lençol freático. Então, existe essa manta que é colocada no fundo da vala, depois o resíduo é colocado dentro da vala, mas são valas enormes, em 100 metros de comprimento, coisas bem grandes. E depois, essa vala toda é preenchida com resíduos, eles cobrem a vala uma manta de novo, essa manta polimérica, depois cobrem com terra e em cima plantam lá uma vegetação, um grama, coisa do tipo. Mas aí o resíduo fica escondido, fica embaixo do solo. Hoje em dia, lógico, houve uma evolução, hoje em dia o controle é bem mais rigoroso, então o órgão ambiental mudou um pouco, as valas, em vez de ser erradas, elas são acima do nível do solo, então para que a gente saiba o que está ocorrendo, se está havendo algum problema de vazamento desses contaminantes antes. Então, sempre tem uma preocupação, porque o gerador do resíduo é o responsável. Contactou o pessoal do setor aí e houve interesse grande em queimar esses resíduos. Queimando, diminui a quantidade de resíduo Poderia ir para as falas. Mas aí tem outros problemas. Aí tu gera, por exemplo, uma cinza quando queima o resíduo, e nessa cinza está concentrado, por exemplo, o metal cromo, que ele é usado no curtimento das peles. E esse cromo, dependendo da forma, do estado que ele se encontra, ele é cancerígeno, altamente tóxico. O que fazer com a cinza? Então, lógico, que tem, fez vários estudos, pegar essa cinza e incorporar na fabricação do aço inoxidável, porque o aço inoxidável precisa de cromo na sua composição, ah, na fabricação do vidro de cor verde, por exemplo, os vidros que são colocados em carros ou mesmo a louça, de tratos, copos, coisas assim, e de vidro que tem a cor verde, a cor verde é devido ao cromo. Então também esse cromo pode ser usado na fabricação do vidro, e ligas metálicas. Então tem uma série de aplicações desse cromo. Então a gente fez vários estudos também nessa linha, e aproveitar as cinzas. E também, lógico, é um processo integrado, tem que aproveitar tudo. A questão econômica que envolve o desenvolvimento de um processo. Então a ideia foi... Então a gente também se preocupou em recuperar o calor, porque quando queima qualquer resíduo, vai resultar um gás bastante quente. A ordem lá, uma temperatura da ordem de 700, 800 graus, o que fazer com esse calor todo? Então a ideia foi passar esse calor dentro de tubos numa caldeira e gerar vapor. E aí, de novo, o que fazer com o vapor, né? Mas o vapor ele é usado muito nas indústrias para aquecimento e também o vapor ele é usado, por exemplo, para acionar uma turbina, uma turbina a vapor, e essa turbina pode gerar energia elétrica. Então, só para te dar uma ideia assim, mais simplificada, existe um processo integrado por pegar um resíduo lá e queimar, mas a queima não é -se só para se livrar do resíduo. e que ver as consequências que essa queima ocasiona também. 15, 20 anos atrás, a gente trabalhou bastante nessa linha aí. As pesquisas todas, elas acabam descobrindo outras formas de utilização desses resíduos. Por isso que é importante a pesquisa, a ciência. Eu falo um pouco mais no nosso curso de engenharia química, mas com certeza todas as engenharias também estão sempre preocupadas em resolver os problemas que surgem na época de vida e que talvez ali há 5, 10 anos já não exista mais aquele mesmo tipo de problema, porque mudou a tecnologia, existe uma evolução constante, mas a gente, a preocupação sempre foi atender um pouco a demanda da sociedade pelos problemas que eles enfrentam. Então, isso a gente tem feito ao longo, assim, da vida profissional, pelo menos, eu digo, no caso, ali engenharia e química, isso melhor, e com certeza, eu acho que os outros cursos também têm atuado dessa forma. Professor Nilson, para concluir, o que a escola de engenharia significa na sua vida? Para ser bem, bem sincero, Mariana, eu já podia estar aposentado já há mais de 10 anos. E eu não me vejo fazendo outra coisa, né? a não ser lecionar, que foi algo que eu sempre sempre gostei. E desde quando eu entrei na engenharia, eu dava aula particular para poder me manter, morava na casa do estudante. Então, eu acho que é algo que eu realmente eu não, não, não consigo te dizer eu já podia ter me aposentado há mais de 10 anos. Mas aí eu me pergunto, se eu me aposentar, o que, que eu vou fazer? Então, eu acho que a engenharia, ela representou para mim né? toda a minha realização profissional, porque e no campo da na Engenharia Química existe uma gama imensa de áreas de atuação do profissional. É uma vida, fazem mais de 30 anos que eu estou na URGS como docente, participei vários anos na PUC, vários anos na Cientec como pesquisador. Eu sempre me vejo assim, principalmente na área da docência, eu não consigo me ver para disso. E, obviamente, que a engenharia, né, pela minha formação, ela representa tudo isso para mim. Então, eu acho que faz parte da minha história né, e eu acho que e sem engenharia eu não, não, não conseguiria assim me ver atuando em outra área. Tanto é que quando foi para escolher uma profissão, Mariana, a gente, lógico, tem as profissões do momento que sempre despertam mais interesse dos alunos, A ensina sempre foi uma delas, mas com certeza, com toda sinceridade, a área da saúde nunca me despertou assim interesse. Não que eu não reconheça a importância, né? longe disso. Ela é também muito importante como todas as áreas, mas para mim, na engenharia, eu acho que sem ela, eu acho que eu não sei. Não consigo me ver assim longe da Esse eu acho que é a minha vida e foi e espero continuar ainda Sim, desejamos isso por muito e muitos anos, professor. A sua vida é dentro da escola e a história da escola também foi feita pelo senhor. Professor Nilson Romeu Marcílio, muitíssimo obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós ficamos extremamente honrados com a sua participação. Foi emocionante ouvir o seu relato. Desejamos que o senhor continue tendo muito sucesso em todas as suas atividades profissionais e, claro, principalmente como docente da Universidade e da nossa Escola de Engenharia e que a sua atuação nessa instituição centenária sirva de inspiração e motivação para os nossos estudantes, para nós técnicos administrativos e para os seus colegas docentes e que juntos todos nós possamos em breve celebrar os 125 anos da nossa querida Escola de Engenharia. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana. Foi uma honra e uma satisfação. Obrigado pelo convite.